Muito bem. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aí ao quarto dia do curso sobre Python, introdução Python, quarto e último dia. né? Hoje nós encerramos aí elementos básicos de Python. Talvez vocês possam sentir que dá a sensação de que a gente viu quase nada. E é mesmo, porque falando assim vai devagar. Né? Mas vocês vão ver que, na verdade, se tiver a devida curiosidade com os elementos que estão sendo falados aqui, Dá para brincar tranquilo. Hoje eu vou tentar, além de mostrar o pandas, ver se eu consigo instigar um pouco desse esse caráter de boa tarde para todos, estão tá mandando boa tarde aqui, né? Dar esse caráter aí de, de curiosidade, né? Para tentar trabalhar com os dados. Então, hoje a gente vai falar com o pandas, que eu acho que é aquilo que mais vai dar suporte é, para o trabalho cotidiano né do, do estatístico, principalmente do estatístico, ou para quem trabalha com análise de dados. Então, vamos lá sem muitas delongas, sem gastar muito tempo nisso. Então, nas aulas anteriores, nós falamos do básico basicão, falamos do NumPy, que vocês vão perceber que é básico. Apesar de ser uma biblioteca extra, ele se tornou tão famoso e tão conhecido que ele virou base para praticamente todas as outras bibliotecas. As bibliotecas trabalham com a estrutura, com a maneira de enxergar as coisas do NumPy. Tá? E vimos o Matplotlib, que é uma biblioteca gráfica, é a mais básica, não sei se é a primeira, provavelmente não é, mas ela é a mais básica, é considerada a mais básica do Python. Ela até que é bonita, mas tem muitas outras que fazem coisas bem melhor, mais elaboradas graficamente. Mas ainda assim, assim como no Pai, o Matplotlib acabou se tornando base para várias outras bibliotecas gráficas. Então... É importante aprender também. E hoje a gente vai complementar com uma outra biblioteca que também conseguiu atingir esse status. Esse status de biblioteca foi desenvolvida à parte e se tornou tão utilizada é, que foi ficando cada vez mais e mais famosa, foi ficando então tão famosa que acabou se tornando base. Todo mundo passou a utilizar o Pandas, que por sua vez o Pandas já usa o NumPy como base, né? O Pandas ele tem como base tanto no NumPy quanto o Multiplotlib, né? Ele precisa dos dois para funcionar. Então, só que ele próprio se tornou uma base. A estrutura que ele, que ele conformou de trabalho se tornou uma base e várias outras bibliotecas são baseadas no Pandas. Eu acho que quase tudo é baseado no Pandas. Então, vale muito a pena aprender, porque o Pandas sozinho já dá suporte para fazer muita coisa útil. Então, vamos lá, vamos começar direto aí. Mas antes de falar do Pandas... Eu vou falar de duas coisas antes, né? Primeiro, vou mostrar aqui, já, tô, já falei, vou falar dos dicionários, que é um tipo de dados. Eu já falei para vocês de string, já falei para vocês de tipos numéricos, falei de tipo lógico, né? Variáveis que podem ser true ou false. Falei de tupla, falei de lista. Hoje a gente vai começar falando de dicionários, que é uma, inclusive, o tópico que vem antes do Pandas aqui, né? Mas antes mesmo disso, também vou mostrar aqui a documentação do Pandas. Lembra que eu falei para vocês programador bom tem que ter sempre acesso às documentações da, das bibliotecas que a gente trabalha. Então, a biblioteca do Pandas e o, a ajuda do Pandas, a documentação do Pandas é muito boa, é tão boa quanto as demais, tá? Ele também tem uns tutoriais, tem APIs de referência, tá? é, é bem interessante ter um, um guia para começar, que é o Get Started, vale a pena clicar, né? E... E ver o que tem para fazer aqui. Ele fala sobre vários, vários dispositivos, a relação até com R, inclusive, SQL, vários tutoriais aqui disponíveis. Tá? Então é bem interessante. Tem ó, vários tutoriais para começar com pandas, tudo em inglês. Mas o que vocês realmente mais vão usar nesse site mesmo é se vocês tiverem alguma dúvida. Ah, eu quero usar, sei lá, o. o, o data frame. Aí vocês vão digitar data frame e vai aparecer aqui a a função data frame, o tipo de dados data frame, que inclusive é interessante de olhar, tá? Que ele ele tem um comando data frame e ele tem uma seção que ele explica o que é data frame, tá? Então é, é bacana também dar uma olhada, ele tem vários disso aqui aqui no site. Então, ó, eu estou só mostrando, mas eu recomendo que vocês deem uma boa fuçada. Eu vou explicar aqui só o básico do básico também, como sempre. Mas é interessante dar uma olhada, se acostumar aqui no, no, no título. Eu vou fazer um exemplo, inclusive, parecido com isso aqui. Tá? Então, divirtam-se aí com a documentação. Vamos lá aqui para o tipo dicionário. O tipo dicionário, antes de começar o Pandas, vocês já vão entender por que, que o tipo dicionário... Ele é interessante antes. A gente pode usar o tipo de dicionário para várias coisas, inclusive é, em parceria aí com Pandas, tá? Então, ele funciona... Deixa eu abrir mais a cana que eu estou ficando meio escondido aqui. É, ele funciona de várias maneiras úteis, tá? E, e ele é bem simples, né? Basicamente, como é que funciona o dicionário? Tem várias maneiras de definir, né? Eu vou aqui já criando o um dicionário. Basicamente, para você criar um dicionário, bora pegar aqui um, um dicionário que eu vou chamar de alunos. Se eu criar, quiser criar um dicionário vazio, é só criar chaves. Tá? Então, dicionário se define entre chaves. A gente viu que tuplas entre parênteses ou nada, né? e o, as listas são entre colchetes. Dicionários são entre chaves. A gente pode criar, ele vai criar um dicionário vazio, né que não tem nada, a gente pode ir criando as coisas. Ou a gente pode, eu posso, por exemplo, criar aqui um dicionário, coloquei aqui alunos, mas a gente pode fazer assim. Inglês. To. Espanhol. Aí a gente pode fazer assim. Criou o vazio, né? Se fizer assim, aí ele vai criar. Se eu pegar o inglês ping to esp. se eu der um type nisso aqui, ele vai me dizer que é do tipo dicionário, tá? Mas a gente também pode já ir criando, só que esse dicionário está vazio. Se eu digitar aqui só ele, só a variável, ele vai aparecer vazio. A gente pode meio, ele funciona muito parecido com uma lista. Ele é igualzinho. Imaginem que, que o tipo de dicionário é uma lista. Igualzinho. A gente pode colocar vários elementos lá, né? Só que qual é a diferença do dicionário para uma lista? Que numa lista, o meu índice é um número. Então, eu quero saber o terceiro elemento. Então, eu coloco o nome da variável, entre colchetes, 2. Né? Aí eu vou parar lá no terceiro elemento. Aqui no dicionário, eu posso ter um índice numérico mas eu posso ter um índice que ele é texto, por exemplo. Então, eu posso dizer assim. Então, que o meu ING to resp aqui, aí aqui colchete, como se fosse a coluna dele, né? One é igual a um E que o ING to resp, né? Em inglês, não. Se é espanhol, é melhor colocar uno aqui, né? E to igual a 2. 2. Beleza. Então, tá bom, só isso aí. Executamos aqui o nosso dicionário. Se eu executar ele aqui agora, ele criou isso, ó. Eu tenho uma lista onde o índice é agora uma palavra em inglês. Então, se eu quiser recuperar, por exemplo, só a, o elemento que corresponde a ano, eu posso colocar assim, o ano. Aí está aqui é uno. Na verdade, é uma lista onde os índices podem ser qualquer elemento. Tá? Essa é uma forma de, de definir o dicionário. Uma outra forma de definir o dicionário, talvez até um pouco mais prática, é você criar um, um, uma estrutura de índices mais elaborada. Então, por exemplo, vou criar aqui uma, um, um dicionário que, na verdade, vai representar os alunos de uma turma. Tá? Então, vamos colocar aqui, tem que ser sempre entre chaves, né? E a gente coloca desse, desse jeito. Então, o primeiro elemento que eu vou definir sempre é o índice. Tá? Então, vamos colocar aqui... Isso aqui seria a coluna aluno. E aqui eu coloco dois pontos. E aqui eu posso sempre colocar uma lista. Eu posso colocar tanto um elemento só, como eu posso colocar uma lista relacionada com aquele índice ali. Então, eu vou colocar uma lista. Sempre me engano aqui. Vamos colocar alguém que eu falei a Michelle aqui perguntou se vai ter algum material disponível. Na verdade, eu não preparei nenhum material em particular, porque, na verdade, é só o que eu estou falando aqui na hora, né? Eu optei por fazer dessa maneira atualmente, né? Mas eu posso indicar alguns tutoriais interessantes, pelo menos que eu gosto, ou alguns livros que vai ser interessante no final. Então, bom, vamos ver. Alunos. Então, vamos colocar aqui Alfredo. Sei lá, esse nome vem na minha cabeça, é um filme que eu gosto. Só que esse é um nome, né? Tem que colocar entre aspas, né? Alfredo, Marisa, nomes que claramente eu nunca vou ver numa sala de aula, praticamente. É, deixa eu ver o que mais. Vou colocar uns cinco nomes aqui. Júlia, Roberto. Uh, vou colocar aqui Marcos. Chegamos aqui no final da linha, né? Então tá bom isso aí. Aí eu posso dar uma vírgula e continuar na próxima linha, tá? Só para não ficar mais bonitinho. Aí a gente coloca assim. A próxima linha vai ser bairro, digamos. Bairro desse aluno. Aí vamos colocar aqui Marambaia. Esse cara... Vou colocar aqui Marco. Vou colocar mais um Marambaia, porque eu sempre tenho a impressão de que tem muita gente no Marambaia. Bora colocar um, um bairro que tem uma palavra curta que sei lá, já sei, Guamá. Repara que para dar certo tem que corresponder. Eu tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco alunos, né? Então tem que ter cinco bairros. Então bora colocar um de São Braz aqui. Vírgula. Mais um enter. Bem, agora o número de faltas. Aqui o número de faltas, a gente faz um vetorzinho, né? Vamos ver que esse cara faltou uma, esse nenhuma, nenhuma também, que é uma só. E esse aqui faltou um bocado. Cometa. Vamos pegar notas das provas? Então vamos lá. Nas provas, digamos que eles fizeram prova 1 em seminário, né? Por exemplo, então vamos colocar aqui as notas da prova, foi uma prova comigo, de processos estocásticos. Aí, como são notas normais de processos estocásticos? 2,5. É... Sempre tem um 10, para dizer que não existe, tá? Tem um 9, um 5, um 7. Tem 7, 9, 9. E vamos colocar aqui o seminário. Já que eu estou tendo o maior trabalho para fazer isso aqui, eu vou usar esse aqui direto. Seminário. Espero é que enquanto eu digito, vocês estejam pegando a ideia aí. Então, no seminário já foi um pouco melhor. Eu nunca vou passar um seminário em processo de Ah, então vamos lá ver aqui. Digamos que a pessoa tirou 10 no seminário, depois tirou um 7 no seminário. 6, outro tirou 9, e um 10 aqui, pronto. Temos aqui o nosso dicionário. Vou dar um Enter. Pronto, ele aceitou. E eu vou digitar aqui alunos, para vocês verem como é que fica. Olha que legal. Então, aqui, ó, eu estou registrando dados. Então, aqui nessa primeira parte, tudo que vem antes dos dois pontos é o meu índice. Tudo que vem depois dos dois pontos é, são é o conteúdo daquele índice. Então esse índice pode estar relacionado como se fosse uma coluna numa tabela, por exemplo. Então, por exemplo, se eu digitar aqui alunos e colocar, eu quero saber só o, os bairros. É para que ele ele é ele é sensível como perguntaram ontem, né? Ele é sensível a maiúsculas e minúsculas. Então, se eu digitar bairro com b minúsculo, por exemplo, aqui, ó ele vai dar erro, porque ele reconhece a letra maiúscula e a letra minúscula. Agora, então, se eu fizer direitinho, aí bacana. Ó. Aí ele retorna para mim todos os elementos da coluna bairro. Tem pergunta aqui? Deixa eu ver. Se eu dou algum curso ou disciplina que seja possível de centros de outras universidades cursarem? Nesse semestre, não. Nesse semestre, não. A, a, a UFPA, ela tá ofertando matérias é para fora, mas nesse semestre, eu só peguei matéria básica. Eu peguei matemática básica e peguei álgebra linear. Então, elas não vão ser ofertadas para fora. Mas quando eu for dar análise de séries temporais, aí a gente está fazendo aí um, um consórcio para ofertar para outras universidades também. Tá? Responde a pergunta. Porque séries temporais eu já estou com o um curso pronto, que é também em Python e tal, e está tá bem bacaninha. Esse aí eu quero ofertar para fora. Voltando para cá, então, imagino que vocês entenderam a ideia, né? Então, aqui, um, um tipo dicionário ele me permite é, relacionar listas com um determinado índice. Então, eu posso usar isso como uma tabela, por exemplo. Eu posso usar isso... Eu posso, por exemplo, eu quero pegar dos bairros, eu quero pegar o elemento 3, que é o guamá, certo? E do guamá, eu quero pegar especificamente a letra que está no índice 2, que é a letra A. Então, ele permite que eu faça tudo isso, esse é o tipo de dicionário. É um tipo legal. É bacana de ter em mente que esse tipo existe. E ele consegue ser utilizado os termos como base para usar o Pandas. Tá? Guardem isso, né? tirem um print aí, né? sei lá, coloca separado, porque a gente vai precisar dessa estrutura. Tanto essa estrutura como eu mostrei aqui de cima, como aqui. Uma outra coisa que eu não mostrei é que eu também posso criar um dicionário é, escrevendo assim, ó. Dizendo que ing to sp é igual a dict entre parênteses, aí eu estou criando um tipo de dicionário, também funciona, tá? Guardem isso, isso é importante. Aí tem vários comandos, eu posso apagar o dicionário, eu posso printar o dicionário, tem um comando que é del, né? Eu posso apagar o dicionário inteiro, eu posso apagar só um, um registro lá dele. Então, o dicionário é um tipo bem interessante, é um tipo de dados que eu basicamente só vi no Python, e eu gostei porque é uma coisa bem flexível e permite que você faça muitas coisas com isso, inclusive criar dataframes com ele. O código aqui está perguntando se um dicionário pode funcionar igual a um dataframe? Pode, pode funcionar. Mas ele é menos versátil que um dataframe. Então, é bom você usar um dicionário quando você quer lidar com programação básica, você quer só fazer coisas simples, e você não está disposto a importar o Pandas. Eu quero só fazer um negócio rápido, eu não quero criar um... que o DataFrame é mais pesado que o um dicionário, né? o dicionário é mais leve, em termos de espaço na memória. E agora eu quero, não, eu quero fazer coisa mais elaborada, eu quero fazer uma análise de dados completa e tudo mais. Aí é melhor usar um DataFrame. Tá? Já que foi, foi feita essa pergunta, então nós podemos passar para a próxima parte da aula de hoje, que é o Pandas. Então, falei do dicionário, deixei o dicionário para hoje, Poderia ter falado dele no primeiro dia, ou no segundo, mas ele é interessante hoje, porque é aqui que ele vai fazer a diferença. Tá? Vamos falar do Pandas. Então, para hoje do Pandas, a gente tem que entender que o Pandas, ele é uma biblioteca, e ele não apenas é uma biblioteca. Lembra do NumPy? O NumPy, ele é uma biblioteca, mas ele não apenas é uma biblioteca, como ele define tipos de dados a mais no Python. Então, você tem aqueles tipos de dados do Python básico, mas quando você usa NumPy, você passa a lidar com Array, né, que é vetor, e com matrizes. né que, Na verdade, da maneira como eu ensinei para vocês, elas são meio que conjuntos de vetores. Né? Tem outro comando chamado Matrix, que permite você trabalhar direto com matrizes. Que é como se você estivesse no MATLAB, mais ou menos. Mas daquela maneira como eu ensinei para vocês, é perfeitamente funcional. O Pandas faz a mesma coisa. Ele define outros tipos de dados, particularmente dois que na prática, na prática, são a mesma coisa, tá? Eu vou diferenciar aqui é, para facilitar, mas no final das contas eles funcionam do mesmo jeito. E quais são esses dois tipos principais de dados? É o series, série, né? E para quem fez séries temporais aí sabe que a gente usa nesse sentido. E o data frame, que é um quadro de dados, tá? E o que é que é um data frame? Para quem já estudou banco de dados, a matéria banco de dados, Sabe que a banco de dados é uma estrutura de ordenação de dados que pode ser estruturada ou não estruturada, mas quando ela é estruturada, ela se fundamenta num conceito abstrato conhecido como tabela. Não é a mesma tabela, né, que é diferente de quadro. Não, é o conceito tabela, que é você organizar é, os dados em linhas e colunas, onde as linhas são registros e as colunas são campos. Você pode, se você adicionar a esse conceito uma outra coisa, que é o, a coluna índice, ou seja, a cada registro, eu associo um índice que nunca se repete, que é o conceito de chave primária lá em banco de dados, né? Aí você tem um data frame. Então, no data frame você tem linhas, que são os registros, e você tem as colunas, que são os campos, são, são as categorias dos dados. E além disso, cada registro tem um número que está associado exclusivamente a ele. E a é mais nenhum. Então, o um índice ele tem que ser uma coisa que não se repete. Tá? Então, isso é um data frame. Tá? E o que é que nos interessa em relação ao data frame? Você pode até imaginar como se fosse uma planilha do Excel, por exemplo. É uma forma é, mais ou menos próxima para você entender como é um data frame. Então, o que é que a gente está interessado aqui? A gente está interessado em ler um data frame, né, em carregar um data frame num código, num programa e tentar trabalhar com aqueles dados. A gente está interessado em manusear esses dados, uma vez que esse data frame chegou, eu vou conseguir mexer nos dados adequadamente e a gente vai estar tá interessado também em visualizar adequadamente esses dados. Vocês vão ver que o Python ele tem funcionalidades muito interessantes para lidar com conjuntos de dados que às vezes e aqui ouso dizer, inclusive, que se você for habilidoso bastante, vai chegar um momento que você vai preferir manusear esses dados no Python do que no Excel. Claro, se você tem um conjunto pequeno de dados, é muito bacana, é melhor eu ver lá, né? Agora, se você tem um conjunto absurdo de dados, com uma quantidade muito grande de dados, visualizar isso já fica difícil. E a gente vai ver que as ferramentas que o Python tem para trabalhar esses dados, ajustar, é bastante interessante, tá? Então vale a pena dar uma, uma olhada nisso aqui. Então, bacana. Outra coisa que eu também eu não coloquei nos três itens, mas a gente, pode, a gente também pode criar um data frame, tá? que é, por sinal, assim que eu vou começar é, o aula de hoje. Né? A gente vai começar criando um data frame. Eu vou começar criando uma série, depois eu vou criar um data frame para vocês entenderem aos poucos como é que ele funciona para pegar uma confiança a mais. Tá? Então, vamos lá. Vamos começar com a brincadeira. Primeiro... Para a gente poder começar, a gente tem que importar a biblioteca. Então, eu vou, vou importar aqui, ó, import, pandas, e vou dar um apelido aqui para o pandas, vou chamar de pd. Esse apelido eu dei, mas na verdade ele é meio comum da comunidade do Python, tá? Eu acho que praticamente todo mundo chama de pd. Vou importar também o numpy. Errado? ver errado. Numpy. O pandas precisa do numpy. Tá? Mesmo que a gente não use nada, a eu vou importar o NumPy. E vou importar aqui também o matplotlib.pyplot, matplotlib que na prática é uma sub-biblioteca do matplotlib, mas que é a que todo mundo mais usa, né? LT. O pandas também se utiliza do matplotlib, tá? Então tá aqui, vamos importar as três aqui, ele vai rodar essa daí. Vamos começar trabalhando com uma série simples, tá? É, deixa eu pegar aqui para não ficar digitando tudo de novo. Vou pegar isso aqui, ó. Vamos criar uma variável. Eu chamei de prova, mas vou chamar de notas, tá? Uma variável notas, que é igual. Aí aqui está aqui uma lista, né? Então tem um comando no pandas que se chama series, eu posso criar uma série a partir de uma lista, por exemplo. Então eu criei aqui uma série, tá? E ele gerou, ele vai gerar uma lista. Quer dizer, eu entreguei para ele uma lista. Nota aqui, olha. o Comando series, ele é, um, ele é uma função, tá? A gente está acostumado a falar a palavra comando, né? Mas o termo é assim. Ó, series é uma função com letra maiúscula mesmo, tá? É S maiúsculo series e o que é que eu coloco de entrada nele? Eu vou ter que colocar dentro dele os dados que eu quero gerar uma série. Então, na verdade, uma série nada mais é do que um data frame com uma coluna só. Tá? Então, eu vou colocar aqui essa lista. Tá? E eu vou colocar aqui notas só para vocês verem. Tá? Então, está aqui. Ó. Aí ele criou uma sériezinha. Tá? Essa sériezinha aqui, ó, presta bem atenção nela, que aqui ó, eu tenho a coluna, que são os dados, tá? e tenho uma. Como é que eu vou dizer? O índice, o, o, a coluna de índices, né? Então ele associou a cada um dos dados um índice. Então, necessariamente eu vou ter que ter uma coluna índice sempre. Sempre que eu fui lidar com isso. Eu posso associar também a notas. Aí o que, é que eu posso fazer? Então, repare que eu tenho duas informações. Então, eu tenho aqui a minha variável notas. Então, notas, ela é uma variável que ela é uma série. E uma série, ela tem várias propriedades e métodos associadas a ela. Uma propriedade é a propriedade values. Se eu digito ponto values, ele vai, me ele vai me retornar todos os valores que constam dentro dessa variável. Aí, ó, é um vetor. Ele me retorna isso como um vetor. Então, percebe que o pandas, ele trabalha com um pai dentro dele. Ele trabalha, para montar o data frame, ele está trabalhando com vetores ou matrizes e ele está associando o um índice a isso Ele está associando... Uma, nomes de coluna para isso. Já, a gente, daqui a pouco a gente vai dar nome de coluna também. E tem uma outra propriedade legal, que é a propriedade index. Aí ele retorna os índices dessa série. Ó, começa em 0, termina em 5 e vai de 1 um em 1. Um, tá? Então, essa é uma forma. Eu também Agora sim, eu não sou obrigado a trabalhar somente com esses índices aqui, ó. Esses são índices que vão de 0 até 4, né? A gente pode fazer diferente. Eu posso querer, por exemplo, assim como no dicionário, ter a liberdade de colocar o nome que eu quiser nesses índices. Então, a gente pode associar aqui, ó. Tem um parâmetro do, da função séries, que é o parâmetro index. Eu posso entregar para ele um, uma lista com os índices que eu quero. Isso aqui se eu quiser montar, né? Então, para não ter que escrever tudo de novo, eu vou pegar aqui os nomes. Ó. Aí eu posso passar para ele essa lista e ele vai entender. Opa, associa ao primeiro elemento da minha série o índice Alfredo. Tá? Associa ao segundo elemento da minha série o índice Marisa. Olha aí. E aí, eu passei a ter uma série onde os índices não são mais números. Esquece, os índices não são mais números. Tá? Bora, bora executar esse aqui de novo. Se eu quisesse retornar. Deixa eu adicionar uma linha aqui. Eu quero saber, ó, notas. Eu quero notas. A nota no índice 2. É beleza, ele me, me já é um 9 aqui. Só que se eu executar dessa maneira aqui, ó, não tem mais assim Você Está aqui, ó. Notas. Devia ter dado outro nome, né? Criei a mesma variável. Mas, enfim, lá aí na casa de vocês vocês colocam outro nome. Se eu colocar notas 2, o que, é que ele vai falar? Ele vai dar um 9, ele reconhece. Mas eu também posso chamar assim, ó. Júlia. Eu? Então eu passei a trabalhar com a localização usando os nomes como índice. É a maneira que ele tem de fazer isso. Isso é legal. E nota, é, index e values são propriedades. Eu estou é, chamando propriedade do meu, da minha série. Eu também posso executar métodos associados. Lembra disso? Eu falei disso lá atrás. Cada variável, cada objeto no Python, tem a ele associado, associado propriedades e tenha ele associado, associado métodos. Propriedades são coisas que, se eu digito lá, ele retorna para mim uma informação. Então, por exemplo, eu posso digitar notas.julia. Isso aqui é uma propriedade, certo? Eu posso associar isso a uma variável. Ok. Mas um método, ele não, ele não é só um conteúdo. Um método, ele executa uma ação. Então, por exemplo, eu posso pegar notas e posso mandar plotar um gráfico. Olha só que legal. Notas.plot. Ou seja, no Pandas, uma série ou um data frame, ele tem um método associado que já chama o plot para ele, sem precisar usar o comando lá do, do, do matplotlib. Quer dizer, eu, se eu quiser usar o comando do matplotlib, eu posso. Mas se eu não quiser, eu só faço isso aqui, ó. Ele executa. Ó, inclusive, ele coloca como índice. Fica estouradão para mim, né? Por causa do, do zoom, até né? 250%, por, 250 também não dá, né? Mas olha o índice. Alfredo, Marisa, Júlia. Será que ele tem bar também? Vou, aqui eu estou explorando. para me lembro, Não sei tudo de cabeça. Não, ele não tem. É plot, aí tem um kind bar, se eu não me engano. Se não me engano, é isso. Kind... Estou chutando, gente. Eu não me lembro se ela não é. Ah, está aqui. Ó. Olha que bacana. Então, ele já associou aos índices. Então, isso aqui é uma vantagem, porque se eu colocasse meus índices como sendo 0, 1, 2, 3, 4, não ia ter muita graça. né? Eu ia ter as barras. Agora, eu posso trocar os índices para, na hora de plotar, ele já entende que eu quero plotar com aqueles índices lá. Então, isso é uma, é uma vantagem. Eu poderia plotar de outro jeito? Eu poderia, por exemplo, usar comandos do Matplotlib associado a esse método do, do Pandas? Posso. Posso pegar, por exemplo, o PLT, que é do Matplotlib, e chamar o figure aqui, por exemplo. Eu quero uma figura mais bonitinha aqui. Big size. para colocar 12 por 9. 9 é altura, 12 é largura. né? Eu vou colocar um, um plt.show que é para ele não ficar aparecendo esse o código dele. É aí que eu, ah, eu tem que colocar aqui. É uma tupla, né? Sempre esqueço de chamar essa tupla. Agora ficou bem grandão. Claro que eu posso diminuir para vocês enxergarem melhor como eu enxergo aqui. Né? É como o gráfico ficou mais bonitinho. Com os índices aqui. Eu posso, inclusive, usar os comandos é, do Plot Lib, do aqui, os comandos que afetam, a, a, por exemplo, a fonte do, do eixo X. Eu posso aumentar, eu posso diminuir essa fonte, eu posso trocar a fonte. Então, isso aí é tranquilo. Claro que eu não vou focar nesses detalhezinhos, né? Que isso aí você sabe procurar na documentação que você acha. Eu, por exemplo, numa figura assim, se eu quiser que ela fique bonita, que ela apareça num artigo, por exemplo, é interessante... Aumentar a fonte, porque senão não vai dar para enxergar a legenda, não vai dar para enxergar... Aliás, uma coisa que eu não fiz ontem, que foi trocar a posição da legenda, eu posso trocar também, tá? Então, beleza, ó. fizemos assim. Eu também poderia, ao invés de fazer isso aqui, usando o método do Pandas, eu poderia usar o comando do Matplotlib mesmo, tá? E só chamar notas aqui. Ele plota também. E reconhece aqui, ó, do mesmo jeito. Então, então eles conversam. As bibliotecas elas conversam entre si. Então, quando o plot ele recebe um data frame, ele já está pronto, preparado para plotar esse data frame. Então, está subentendido que ele vai plotar os dados sobre os índices. Isso é bem bacana de saber, tá? porque é, às vezes é, é uma coisa esperta, é uma das coisas que eu faço, por exemplo. Eu recebo um, uma série de dados, por exemplo, uma das primeiras coisas que eu faço é trocar o índice. Porque eu já tenho uma noção mais ou menos de como eu vou querer plotar esses dados, de como eu vou querer visualizá-los. Então, é muito útil eu ter índices que correspondam aos eixos que eu quero plotar. Mas é claro que também é flexível bastante, eu posso ter mais de um índice, por exemplo, tá? Isso também é possível. Mas calma que a gente chega lá. Outro método que eu acho bacana, que é o, são os métodos estatísticos, né? Simples mesmo. Deixa eu aumentar o zoom agora, né? que eu já, já mostrei o que eu queria mostrar. Eu posso pegar, por exemplo, a nossa... Para quem não lembra, notas, que é esse data frame aqui, tá? Eu posso pegar notas e usar um outro método dele, que é o min. Eu quero saber a média das notas. Aí, 6.7. Esse é um método associado a ele. Eu tenho a função média? Tenho. Eu também tenho a função média lá no status models também. Né? Mas o fato do pandas já trazer esses métodos associados ao data frame facilita muito. Por exemplo, tira a necessidade de eu ter que puxar, o, o, um, fazer uma importação lá do, de uma outra biblioteca, porque já tem muita coisa associada à série. Eu tenho várias coisas, eu posso, por exemplo, chamar notas de desvio padrão, STD, por exemplo. E desvio padrão. Eu posso... Até ah, tem um comando que, ao invés de ficar fazendo esse monte de comando pequeno, que vocês podem ver na documentação, tem um outro comando legal que é o describe. Ele permite fazer logo o basicão, né? Ele, ele conta quantos elementos tem no data frame, são cinco aqui, né? calcula a média, desvio padrão, mínimo, primeiro quartil, mediana, segundo, terceiro né? quartil, né? É, e o valor máximo. Então, já faz ali um resuminho da minha série. Então, na verdade, é uma coisa muito legal. Tem alguns é, editores, não é o caso do Jupyter Notebook. Por exemplo, o Spider faz isso, porque o Spider permite que você instale o kite nele, é, o Pai Charme, eu sei que faz isso. Eu coloco o nome do meu objeto, coloco ponto, e às vezes aparece uma lista dizendo quais são os métodos, quais são as propriedades que eu posso tirar daquilo ali. tá? Então, por exemplo, o Spider faz isso. Ele já deixa, já monta uma lista lá. tá? Então, isso é uma coisa bem bacana de algumas IDEs, Mas entenda que isso é da IDE. Tá? Aí, é claro, aí é o seu limite, gente. Vocês podem, sei lá, elevar as notas ao quadrado ele vai se comportar como um vetor. Tá? E ele retorna, olha, com elas voltando ao quadrado, olha que bonitinho. Tá? Se eu quiser fazer isso só com ponto valores, ele, que que ele, ele vai entender que eu quero um vetor. Um vetor com elas ao quadrado. Porque eu quero fazer isso só nos valores, eu não quero fazer isso na série. Vamos tá? chama de data frame? Eu chamo de série, mas se comporta igualzinho. Tá? Eu posso fazer um log, das notas, por exemplo, eu posso pegar um numpy aqui ponto .log e colocar notas. Aí ele faz o data frame todo. Ou, se eu quiser fazer retornar isso num vetor, eu coloco só values. Ele retorna isso num vetor. Né? Bem legal, né? Sim, o R faz isso também. Então, bem bacana esse negócio. Mas aí, a gente vai aumentando. Bora fazer isso aqui, gente, é uma série. tá? Isso aqui é uma série. Vamos agora criar um data frame. Tá? Vamos aqui fazer data frame. Down. Vamos falar de data frame. Vamos começar relembrando aqui a nossa essa nossa variável alunos, que é um dicionário. Eu posso transformar essa biblioteca, esse dicionário, numa, numa data frame. Então, como é que a gente faz isso? Aliás, uma coisa que eu não mostrei para vocês, deixa eu ver aqui se funciona. Eu posso pegar aqui o notas.head. Ele mostra só os primeiros itens. As duas, as duas variáveis, para duas ou mais variáveis, aí é que entra o data frame. Na prática, na prática, uma series, ela é um data frame de uma coluna só. Tá? E por que que às vezes nos livros, eles, inclusive tem um comando específico para série e um comando específico para a data frame? É porque quer queira, quer não, a gente acaba se comportando diferente com uma série. Né? Quando eu tenho uma coluna só de um valor, eu me comporto como um vetor. Então, ele meio que separa. Mas no final das contas, a gente pode fazer isso com data frame também. Então, bora pegar um data frame. Vou pegar aqui... Vou criar uma variável DF, e para quem foi meu aluno sabe que eu tenho essa mania, mas é porque nos livros relacionados de Python, ele sempre vai criar um dataframe, ele vai tipo assim, ele cria DF alunos, que é data frame de alunos, né? Jardão, não precisa disso. pd.dataFrame, E aí, esse é um comando para criação de data frame. Eu estou criando um, tá? Calma, que depois eu vou mostrar para vocês que eu posso importar. Eu posso importar um arquivo TXT, eu posso importar um arquivo CSV, um arquivo de dados. Tá? No geral, eu gosto de trabalhar com CSV. Mas a gente pode importar vários tipos de, de arquivo de dados. Tá? Aqui a gente está criando, que é para pegar jeito aí com data DataFrame. Então, vamos importar aqui, vamos pegar o dicionário alunos e convertê-lo num DataFrame. Esse data frame aí funciona parece aquele comando do Python básico, o int, o float, o str, né, que é para converter num outro tipo de dados. Aqui eu estou pegando um tipo de dados dicionário, que é mais simples, e vou converter num tipo de dados data frame, tá? Vou digitar aqui embaixo. Se eu não fizer nada no Jupyter, ele não mostra para mim, tá? Então, agora se eu colocar a variável e der enter, shift enter, aí ele mostra a variável para mim. Então vamos lá. Olha aqui, gente, prazer, isso aqui é um data frame, tá? Então, ele transformou aquele dicionário num data frame. O que é que é um data frame? Então, nós temos aqui, na primeira linha, os títulos das colunas. São o que, em linguagem de banco de dados, a gente chama isso aqui de campos, tá? Nas linhas, nós temos os registros. E esses registros, eles são indexados automaticamente. Então, automaticamente, o índice, mesmo que eu, você não fala nada, eu não falei nada nesse comando, eu só mandei ele transformar, ele já associou índices que não se repetem, olha, zero, começando sempre do zero. E aí, ó, a coluna alunos, que era o meu índice principal, lá no dicionário, ele transformou na minha primeira coluna e depois ele só foi repetindo. Então, temos aqui uma tabela, temos aqui um data frame e brincar com isso é que vai ser a diversão, Tá? Essa visualização eu acho especialmente bonita e ela é típica aqui do Jupyter, tá? Esse tipo de visualização, ela não é muito típica, por exemplo, do Spider, né? O Spider é um pouco mais teiguinho nesse sentido, mas está lá também. Então, as coisas que a gente pode fazer, a gente pode fazer aqui também. Então, por exemplo, tem um comando do nosso df alunos, tem uma propriedade, na verdade é, uma, é, uma, é meio uma função, que é info. Eu vou colocar só o dtypes aqui, tá? de types. Essa esse, esse método ele identifica o tipo de cada coluna, o tipo de variável de cada coluna. Então, olha só, alunos quando é quando é uma palavra ele atribui isso a um objeto, tá? Então é do tipo objeto. Faltas é do tipo inteiro. Nota que não tem nenhum com ponto aqui, né? Prova é do tipo float e seminário é do tipo inteiro também. É, tem um outro comando que faz algo parecido, que é o comando info. É uma função, na verdade, info, se eu não me engano. Ela é mais detalhada, tá? Ela diz que é uma classe, essa classe está dentro, é a classe data frame, que ela está no núcleo do Pandas. Né? São cinco entradas que vai de índice de 0 a 4, é, são cinco dados num total de cinco colunas, ele vai registrando aqui, olha, os índices, a coluna que diz respeito, né? E o tipo de cada uma delas. Ou seja, essa essa função info é um pouco mais detalhada do que dtype. Pois é, alunos e bairro, ele não ele não vai chamar de string. O data frame ele vai preferir trabalhar com a ideia de objeto, porque sendo um objeto ele permite fazer mais coisa com isso. Sendo um objeto, eu posso, por exemplo, jogar isso numa num gráfico, por exemplo. É, então, é, é mais flexível de trabalhar. Mas eu posso me referir aos caracteres como se fosse uma string. Tranquilo. Tá? Então, vamos lá. Isso aqui é um comando bacana, que é um comando de resumo. Outro comando bacana que dá para fazer é se eu quiser saber só... Eu quero saber só os nomes das colunas. Digamos que eu tenha um data frame muito grande. Enorme mesmo. Esse aqui é pequenininho, mas digamos que eu tenha enorme e eu quero saber quais são os campos, quais são as categorias de dados que eu tenho. Então, eu posso digitar assim, DF alunos, ponto, aí eu tenho uma propriedade, que é a propriedade de colunas, que ele retorna só as colunas. Aí ele me retornou aqui, olha. Só as colunas. Aí eu posso, aí eu, opa, já sei quais são então, as categorias de dados, legal. Aí eu posso extrair só uma coluna específica, então, então, dado que eu tenho uma coluna bairro, então deixa eu ver a coluna bairro aqui. DF, alunos. O nome da coluna meio que atua como se fosse uma propriedade. Então, tem duas maneiras de chamar isso, né? Eu posso chamar assim, ó, ponto, é, bairro. Lembra que ele, ele entende a letra maiúscula. Então, eu quero chamar só essa coluna. Aí ele chama a coluna associada aqui aos índices. Tá? Então tá aqui ó, o conteúdo. Se eu jogar isso para uma variável, bora pegar, por exemplo, a igual a df.bar. Aí como é que fica essa variável? Essa variável ó, é, um é uma pequena série. Tá? Bora pegar aqui o type a uma série. Então, eu, eu extraí do meu data frame só uma coluna, coloquei isso numa variável e pronto, ele gerou uma série. Tá? Então, isso aqui é uma coisa bacana também. Tem uma outra forma de fazer a mesma coisa. Eu posso fazer isso aqui. Ó. É porque isso aqui está interpretando o bairro como uma propriedade, e faz sentido. Mas eu também posso chamar pelo índice. Então, eu posso chamar aqui especificamente a coluna bairro. De errado. Ah, coloquei o ponto. Não precisa desse ponto aqui. DF, bairro. Então ele entende, porque já, vocês já pegaram a ideia de que quando põe o nome do objeto e entre colchetes um índice, ele vai procurar naquele índice. Só que no DataFrame, ele faz isso por coluna também. Como ele também pode fazer isso aqui, ó, sei lá, 2. Ah, ele não vai aceitar. Ele não está servindo ao índice aqui, né? Tá. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, uh, alunos, né? Ou prova, prova, que aí é numérico. Também. é uma série. Então, isso aqui é uma maneira. Sim, não tem ponto. Então, vamos lá. Então, o describe também funciona, viu, gente? Eu mostrei para vocês o Describe nas séries, mas também, ele também funciona no, no DataFrame. Então, se eu colocar aqui dfalunos.describe, ele também funciona. Olha aí. Ele vai pegar todas as variáveis numéricas e vai fazer um resumo delas. Vai dizer quantas, quantos elementos tem, calcular a média por coluna, calcular o desvio padrão por coluna. Então, ele funciona também para DataFrame. Mas beleza, agora a gente vai entrar um pouco mais nos comandos ainda simples, mas que eles dão para a gente um poder de navegação e de pesquisa um pouco maior. Tá? Um que eu acho muito bom, que é o sort-values. Vamos pegar aqui o DF alunos e mostrar de novo, só para vocês não se esquecerem como é. Então repara que os nossos dados... Eles estão meio fora de ordem, né? Tudo bem, eu comecei com A aqui, mas depois vem Marisa, Júlio, Roberto, Marcos de novo. Então, está meio desordenado, né? Tá? Então, está aqui os dados como estão organizados normalmente. Mas eu posso querer é, ordenar esses dados de acordo com alguma, algum critério que eu tenho. Então, bora pegar, por exemplo, aqui, ó, e usar o comando ponto, sorte, valos, dentro, eu posso definir com base em quê? Tá? Então, não. Ele, ao responder a pergunta para o Paulo aqui, ele define só 25%, 75% com os dados organizados. Voltando para cá, by, igual, aí digamos que eu quero organizar com base na nota do seminário. Eu quero que ele, ele organize do maior para o menor na coluna seminário, então está aqui, ó, seminário, então ó, organiza os valores de acordo com a coluna seminário, ah, não, ele fez de menor para menor, eu teria que colocar o contrário aqui, meu. tem outro comando associado, aí ele organizou, olha aqui, ó. poderia ter feito isso também, colocar em ordem alfabética por alunos, Ele dá uma organizada com a, de acordo com a coluna que eu selecionar. Isso aqui é útil também, quando eu quero analisar dados. Eu também posso localizar de acordo com o índice. Eu posso, por exemplo, ao invés de selecionar por coluna, eu posso querer selecionar por linha. Então, eu quero selecionar a terceira linha. Então, tem um... Não vou apagar aquele, vamos fazer um aqui embaixo. df dfalunos.loc para localização da minha linha 2. Aqui só os dados da linha 2. É Júlia, da Marambaia, faltas, provas e assim por diante. Tá? Uma outra coisa que dá para fazer, que é bem legal, e aqui entra uma coisa interessante. Você coloca nos índices, é, você pode colocar dentro deles, porque, na verdade, o índice, na verdade, é meio que uma operação. Então, você pode definir operações no índice. Vou, vou me fazer entender aqui. Df alunos. Df aluno ou alunos? Alunos. Tá. Tá aqui. Então, normalmente, quando eu coloco colchete grudadinho ali na variável, é, isso aí está dizendo que eu vou querer uma especificação desse data frame. Eu vou querer alguma coisa específica daí de dentro até agora a gente tem retornado colocado só o nome da coluna, por exemplo, mas eu posso querer uma coisa um pouco mais elaborada. eu posso querer por exemplo me retorna da, do data frame alunos só os alunos que tiraram mais do que oito no seminário. então a gente pode fazer assim ó Df alunos é, ponto seminário. Aqui eu não sei se ele vai aceitar, porque o seminário tem assento. Bora ver se ele já evoluiu nesse nível aí. Maior que 8. É isso, olha aí. Então, retorna BF aluno, esse ponto seminário maior que 8. Ele retornou, ele fez uma pesquisa aqui, ó. Só daquilo que eu quero. E eu posso selecionar também algo mais assim, ó. É, a gente pode colocar isso... Ah, vou dar uma agonia no Paulo agora. Vamos lá. And, nada de parênteses, certo? Ah, tá, ele melhorou aqui a pergunta. Minha pergunta foi. E o resumo das variáveis qualitativas no DataFrame? A gente tem outros comandos para isso. Ah, eu não tinha entendido, né? Quant e quali. É, não é muito meu jargão mesmo. O resumo das variáveis qualitativas no DataFrame. Bom, para variáveis qualitativas a gente vai ter uns outros comandos que é o unique a gente vou mostrar daqui a pouquinho mas isso aqui também é legal mas me lembra caso eu esqueça de mostrar o unique pelo menos que é um que você seleciona é, quantos de cada variável você tem tipo são são comandos típicos de analisar quantidades categóricas né mas só completando aqui a ideia então digamos que eu quero alunos que tiraram mais do que oito no seminário bora facilitar aqui bora colocar mais do que seis Quantos a gente tem aqui? Deixa eu ver. Só três, né? Não aumentou muito isso. Mas então, vamos lá. E que além de ter tirado mais do que seis, mais do que cinco, né? Ele passou no seminário. E além de ter tirado mais do que cinco, é, ele também é da Marambaia. EDF alunos.bairro igual... Marambaia. Ah, não, ele pediu. Ele pede pelo, pelo, pelo parênteses. Ah, não, não é isso. É porque aqui, na verdade, gente, aqui eu vou ter que introduzir uma outra ideia. O end é quando eu estou trabalhando com, com... É porque tem operações lógicas e a operação bitwise, né? Então, ele faz uma diferença aqui. Então, quando eu quero fazer comparação só para obter um tipo de dados, sei lá, dali vai resultar um true ou um false. And, or, not, são essas coisas. Agora, quando eu vou trabalhar com operações de pesquisa, que é tipo bitwise, então eu tenho que trabalhar com outro código. Então, o E, ele na verdade é assim. Ó. Isso aqui é o caractere E. Tá? É o caractere que a gente chama de operador bitwise. E aqui ele vai pedir necessariamente que eu coloque entre parênteses, tá? Para a alegria do Paulinho. Né? Para a minha tristeza, que não gosto de parênteses. Não é que eu não gosto de parênteses, gente. Aqui é às vezes não tem um pouquinho de parênteses. Aí, ó. Sim, frequências, Paulinho. Frequências. Mas nesse caso, eu tenho que admitir que os, parâmetros, os parênteses dão uma legibilidade melhor, né? Tudo bem. Então, repara, olha, ele selecionou, e olha que, como o código fica limpo, na verdade, né? É um código muito limpo, muito fácil de entender. Eu quero, do DataFrame Alunos, eu vou querer todos os registros em que o semi, a coluna Seminário é maior que 5 e a coluna bairro seja Marambaia. Legal, né? E se eu mudar para o, o? Eu posso colocar um ou aqui. ó. O ou bitwise é isso aqui, ó. É essa barra reta. Para quem não sabe, é aquela teclinha do teclado que é dois tracinhos, tá em cima da barra ao contrário. E o não é o til, viu? Esse é o not. Opa, o ou já pega quase todo mundo, né? Porque é o outro é da marambaia, outro é mais tilomado que seja. né? Então, bora colocar um oito aqui. E olha que legal. Bacana isso aqui, né? E tem mais. Podemos fazer mais coisa ainda com isso. Então, vou parar por aqui nas pesquisas. Vou most... Eu falei para vocês em algum momento aqui atrás, eu sei que eu falei, que a gente pode inclusive ter índices complexos. Eu posso ter índices duplos, por exemplo. Eu posso associar... Ah, deixa eu ver. Digamos que... Deixa eu pegar aqui o comando do alunos aqui, né? Bora refazer aqui o comando do alunos. Está aqui. Lembra que eu associei um índice a uma série? Eu posso modificar o índice aqui também. Aqui nosso índice é 0, 1, 2, 3, 4. Então, bora fazer. Desculpa ter passado rápido, gente. Eu posso também associar um índice aqui. Deixa eu ver aqui. Index... Então digamos que o meu primeiro elemento para fazer o meu primeiro eu vou chamar eu posso colocar número, por exemplo. Eu posso colocar número 12, 13, 14, 15, 16. Falta de criatividade, mas é isso aí mesmo. Tá? Troquei o índice porque eu assim eu quis. Eu posso associar datas também. Olha aí, mudei os índices, porque assim eu assim o quis. Ou eu posso fazer uma coisa mais legal ainda, eu posso fazer o um índice composto. Então imagina que isso aqui é um índice, mas eu quero associar um segundo índice, uma chave secundária. Então vou abrir aqui e vou criar uma outra lista. Vamos dizer que o meu primeiro aluno é da turma 1, o segundo é da turma 2, o terceiro é da turma 1 quarta da turma 1 um também. E o quinto é da turma 2. Aí fecha aqui, põe uma vírgula. Eu tenho que fechar esse colchete, né? Fecho o colchete aqui. Não se percam aí nos colchetes. Eu errei alguma coisa aqui, peraí. Ah, tá. Porque tem que ser texto, né? Tem que estar entre aspas. Lógico. Senão ele vai entender que é uma variável. Olha aí que legal. Ele ordenou aí, ó. Inclusive, se, quando repete, ele não repete de novo, ó. Esse aqui é da T1, então eu tenho dois índices ao mesmo tempo. Olha que bacana. Dá para trabalhar dessa forma também. Então, ó, muita coisa que dá para fazer aqui. Mas, se eu quisesse continuar brincando, eu ficava o dia todo, e eu sei que vocês querem ver outras coisas também. Tá? Então, se tiver pergunta, manda aí outros elementos de manipulação dos dados, a gente vai ver a seguir mas eu tenho que fazer uma paradinha que é para a gente ver leitura de dados isso eu sei que vocês querem saber né? como eu faço para importar dados tá? o pandas ele tem vários comandos de importação de dados, tá? eu vou fazer um aqui que eu vou importar os dados. Espera aí que eu tenho que pegar aqui a, o endereço desses dados. Então, deixa eu pegar aqui um, um data frame, eu vou chamar de sei lá, um data frame simples. Então, eu tenho pd, que é a minha biblioteca. Deixa eu ver, só para eu pegar o endereço certo aqui. Igual a pd.ready underscore csv, porque meus dados estão em csv. Tem um comando para cada tipo de dados, tá? Então, eu tenho um comando, assim como eu tenho o csv, eu tenho o xlsx, que é por excel, o html, o txt, tá? Então, eu tenho vários tipos de comandos que vocês podem ver na documentação do Python. Eu, no geral, eu importo tudo é, do, do csv, eu prefiro, no geral. Aí aqui eu tenho que passar para ele o caminho onde está esse negócio. No meu caso, eu vou usar um caminho do computador, porque o meu Jupyter está instalado no computador. Se vocês estão trabalhando na nuvem, sei lá, de repente tem alguém aí trabalhando direto na internet, o Jupyter, certo? Então você basta colocar o nome do dado, porque ele vai estar tá aqui na pasta raiz da nuvem de vocês. Tá? Então, no meu caso aqui, eu vou ter que dizer qual é o endereço. Então, f dois pontos. Só que aqui é o seguinte: se você for escrever o endereço, você vai querer colocar a barra ao contrário, que é o normal que as pessoas escrevem. Só que o Python, ele trabalha com uma referência meio Linux, tá? Então, ele trabalha com a barra normal. Não se percam nisso, tá? Gente, só pra, vou reforçar. Eu sei que um endereço, normalmente, ele vem escrito assim. Deixa eu até copiar aqui o endereço. O endereço normalmente vem escrito assim. Eu vou importar o famoso banco de dados da Iris, tá? Velho e conhecido de muitos. O endereço é assim, com a barra ao contrário. Mas ele não entende isso. Olha, eu vou apertar que ele vai dar, dar erro. Porque ele não reconhece isso aqui, essa informação. Ele reconhece assim, ó, a barra normal. Influência do, do Linux, né? Porque o Guido Van Rossum trabalhava muito só que aí meus dados estão lá realmente. Deixa eu... Calma, peraí. Esse eles não é maiúsculo. Maiúsculo aqui. depois em dados. Eu estou aqui PDF Ready. Tá. Ele está dando um errozinho aqui. Enjoadinho. Opa. tá aqui. Estou dando um erro. Coisa estranha. Deixa eu pegar aqui. Viu que é que ele não está reconhecendo. Deveria reconhecer. Ok, vamos pegar aqui um outro que ele reconheça. Então. Ah, será que eu troco... Desculpa, gente. Eu fiquei ajeitando aqui para trocar o... os dados, mas eles... acabei trocando de lugar aqui o arquivo. Bora pegar um arquivo, então... Vamos agora em caso que eu tenho. Iris.csv, ele é um RAID csv. eu escrevi errado isso aqui. Vamos ver aqui. pd raid underscore csv. DF, ele é o iris. Só se eu colocar esse cara aqui. Logo na raiz, para não ter problema. Aqui. Ah, onde é aqui. Onde está você? Minha raiz está aqui. Pronto alguns dados aqui. Então, se eu tiver na nuvem, por exemplo, basta fazer isso aqui. Ó. Ele aí importou. Então, está aqui meus dados. Aqui, gente, é interessante a gente saber... Porque IRIS é um banco... Não sei se vocês já conhecem, trabalharam com machine learning. Esse banco de dados, ele é, ele é histórico. Ele é... Década de 60, eu acho. Alguém pegou, fez uma medição de três tipos de flores, Tá? E essas três flores, eles, o que, que eles fizeram? Eles pegou, mediram o comprimento do, do talo, da cepa, né? E a largura da cepa, a largura da pétala, o comprimento da pétala. E qual era a intenção? Depois de medir, de fazer medição das flores, ele queria treinar um algoritmo para saber identificar é, qual era o tipo de espécie. Ele pegou três espécies diferentes. Então ele queria saber identificar se ele conseguia verificar isso. Então, vamos aqui ver o DF, né? Então, está aqui o meu data frame. Basicamente, ele tem aqui, ó, quatro colunas numéricas, né? Que é o comprimento da cepa, o, a largura da cepa, a, o comprimento da pétala e a largura da pétala, tá? Eu poderia ter escrito mais bonitinho. E tem uma coluna aqui que ela não é numérica, ela é categórica, que é o nome da espécie, Tá? Então a gente já está vendo que tem uma espécie que se chama cetosa, né? Iris cetosa. Mas deve ter mais, porque bora ver aqui o comprimento disso aqui, ó. Len. quantas amostras eu tenho? 150. Então, bora dar um df.describe aqui para entender um pouco melhor. Então eu tenho aqui 150 amostras. E calcula aqui as médias e tudo mais. Mas, como o Paulinho falou, ele também estou interessado em saber, por exemplo, quantas categorias eu tenho de espécie. Né? Um outro comando que pode ser útil é o df.head. que ele calcula, ele, ele. Ah, me mostra aí só as seis primeiras linhas. Ele mostra as seis primeiras linhas. Tá? Então, aqui eu posso estar interessado em querer entender isso melhor. Eu posso querer ver também as últimas linhas tem o tail. Já vi que tem uma outra espécie, que é a virgínica aqui também. Mas isso ainda não é legal. Então, isso por exemplo, eu quero saber quantas categorias tem aqui na coluna espécie. Então vamos lá. Eu vou pinc aqui, df ponto. Ah, vamos, eu quero saber só a coluna espécies. Bora usar daquela outra maneira? Só para vocês dizerem que eu nunca uso. É assim, ó, espécies. Tá? E vou usar um método, na verdade é uma função associada ao DataFrame, que é a função Unique. O que isso vai me dizer? Ele vai me dizer quantos, é, por exemplo, repara que Virgínia, Virginica, Virgínica, repara que está igual, né? Então ele vai pegar, beleza, quantas palavras iguais tem aí, tá? Então ele vai me retornar. Aí eu dou um Enter aqui, ó. opa, ele me deu, ó. eu tenho três palavras que ficam se repetindo, que é a cetosa, a versicolor e a virgínica. Então, ele está me retornando aqui, olha. Ele basicamente me disse, olha, me pega as palavras que se repetem. Se eu tivesse feito na Marambaia, lá, por exemplo, tinha duas na Marambaia. Tem uma outra forma, porque aqui ele me mostrou quais tem. Mas eu também estou interessado em saber quantas tem de cada uma. Né? Então, aqui eu estou sabendo que ó, tem três categorias. Eu tenho três espécies de flores. A cetosa, a versicolor e a virgínica. Que é a íris cetosa, íris versicolor e íris virgínica. Quantas de cada uma tem? Ok, vamos ver isso aí. Repara que isso aqui também funcionaria se eu tivesse escrito assim. ó Tá, funciona do mesmo jeito. Aí você escolhe o que você acha mais bonito. Ultimamente eu tenho achado bem interessante escrever dessa maneira. Eu acho mais enxuto. Mas da outra maneira, que eu vou enxergar aqui, né? Que Eu vou escrever aqui, ó. Species. Também é bacana para diferenciar bem. Tem uma, um método que é o value counts. Esse aqui, ele conta a quantidade de categorias que tem, ou quantidade de categorias que se repetem, né? Então, olha, a ela se repete várias vezes. Mas quantas vezes ela se repete? Aí coloca, olha, tem 50 de cada. Virgínica tem 50, cetosa tem 50, versicolor tem 50. Bacana também, né? Eu posso, inclusive, se eu quiser, eu posso normalizar isso aqui. Eu posso... Porque aqui, ó, ele tá me mostrando em números. Nesse caso, tá super fácil, porque são poucas categorias, e eu não sei exatamente... E fica fácil calcular o percentual. Dá mais ou menos 33% para cada um. Mas se eu quisesse que ao invés de retornar a quantidade específica de cada categoria, eu, na verdade, quisesse calcular o percentual de cada categoria. Ele também faz isso. Tá? Só que aí eu, é um parâmetro que eu coloco aqui, que é o normalize true. Ele vai normalizar em 1. Um. Olha aí. Então, proporcionalmente, eu tenho 0, 33, 33 de cada um. Gente, são infinitos os comandos. Eu posso tirar a média específica. Eu quero, por exemplo... Vocês já viram que tem um, o, o método min, né? Que eu posso calcular a média de um conjunto de dados? Eu também posso selecionar um pedaço do meu conjunto de dados e calcular a média daquilo. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui df. Lembra do group by? A gente... Ah, não. É a primeira vez que eu estou mostrando o group by, né? Então, eu posso colocar group by... Eu quero agrupar por é, é, um tipo específico. Então, por exemplo, species. Eu quero agrupar por espécie. Ele vai me dar um objeto grandão, porque, na verdade, eu tenho que dizer para ele o que eu quero. Eu quero calcular a média de cada categoria. Então, grupo é um comando importante. Aí, olha só que legal. Ele calculou a média... Da, da, só para a cetosa dos comprimentos das células A média do largura da cepa só para cetosa. Então, eu posso fazer um resumo disso aqui só nas categorias que eu quero. Estou fazendo aqui uma estatística básica de cada categoria em particular que eu quero. Eu posso até especificar mais isso. Eu posso, por exemplo, é, organizar eu quero, eu quero fazer não para todos, eu quero fazer só para essa coluna aqui, a sepal length, por exemplo, a primeira coluna. Então, isso aqui tudo é um objeto. Então, eu vou especificar esse objeto, eu quero fazer isso para o Sepal length, né? que é o que eu falei. né? Então, eu quero ainda que ele organize esses dados, não apenas que ele faça aqui, porque aqui ele não... Ele, ó, já selecionou só pelo Lemp, aqui, ó Pegou aqui só esses dados. E eu quero que ele organize não sei, do menor para o maior. Então, vamos ver aqui. Sorte a ah, Ele vai organizar do menor para o maior. Aí, ó. Então, gente, atenção. Olha a frequência aí rolando. Então, eu posso ter também, por exemplo, casos em que eu, eu quero selecionar especificamente, a, não sei, aqui a eu fiz a média, então bora fazer desvio padrão, ele também tem esse método, está aí também. Assim, eu estou dando isso aqui como exemplo e vocês podem procurar por esse comando aqui, o group by. Lá no group by, lá no, na documentação do Pandas, vai aparecer tudo o que você pode fazer para selecionar especificamente dados de um DataFrame e fazer cálculo disso, tá? Ah, não, ele mandou o banco. Mas vamos dar frequência daqui a pouco. Mas, gente, aproveitem e baixem o banco, porque esse banco é bem divertido. Dá para você fazer muita coisa com esses dados aí para treinar, né? Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês, nosso tempo está... Vinícius, desculpa te incomodar, é porque eu tô Descomodem perdendo a aula. Eu mandei, eu mandei o banco aí para a uhum. gente poder acompanhar, só que quando eu carreguei aqui, né é... o, meu, o meu... Ele apareceu ele apareceu a tabelinha, só que eu acho que teve problema com separador. Ele está aparecendo ponto e vírgula. Tem algum argumento na função read-csv para poder ajeitar isso? Excelente pergunta. Paulinho é um cara que contribui. Você tem que estar nos meus cursos sempre. Tem um, um parâmetro aqui no comando read-csv, que é o parâmetro sep. Aí você pode definir qual o separador que você está usando. Porque o padrão é vírgula, mas se você importou dados que estão com ponto e vírgula, então você diz que o separador é ponto e vírgula, aí ele reconhece. Não vou fazer aqui porque o meu está com vírgula. Verifica que ah, isso funciona. Deu certo aqui, deu certo aqui. Está tudo ótimo. Beleza. Então você pode definir qual é o separador. Tá? Inclusive, quando a pessoa gera o CSV do Excel, isso aqui vai acontecer. viu? O Excel, sempre que ele gera o CSV... Ele gera esse, como um separador sendo ponto e vírgula ao invés de vírgula. Voltemos aqui onde nós paramos. O que eu quero mostrar para vocês? Ah, sim. Eu ia mostrar o conceito de N a N. Eu já deve, alguém já deve ter ouvido falar disso aqui, né? Esse símbolozinho aqui, essa escrita. N maiúscula, A minúsculo, N maiúsculo. Isso aqui é, significa na hora number. Ou seja, não é um número. Isso é muito típico de quando tem algum dado faltando. Tá? O famoso missing, né? Tem dados faltando. Então, bora simular isso aqui? Eu vou pegar o nosso data frame. É... Quando aparece... Data... Eu vou associar é, na hora number a algum elemento aqui do data frame. Então, vamos pegar o seguinte. Eu vou pegar o meu DF e ele vai receber... Ah... O meu, eu vou chamar de DF2, tá? Só para não mexer no meu DF original. O DF, e vou usar um, uma, um método chamado replace. Replace, ele permite que eu substitua um valor específico dos meus dados, tá? Então, vamos lá. Replace. Aí eu coloco aqui no replace, eu vou explicar para ele o que é que eu quero substituir. Aí eu vou usar um dicionáriozinho. Vamos lá. Eu quero substituir na coluna Cepal. With, dois pontos, todos os que são iguais a 3,0. Então, eu quero pegar todos os que são 3,0. Eu quero substituir por NAN. Só que é mais complexo, né? Mas, enfim. Vamos lá, vou fazer essa substituição aqui. Eu vou mostrar para vocês que eu fiz a substituição. Olha aqui. Eu já sabia que tinha 3.0 aqui, tá? Aí eu substituí por N a N. O N a N é uma indicação de que isso aqui é um Nora Number. Isso aparece bastante. Quando tem dados faltando, então o ideal é aparecer como Nora Number. Digamos que você pegou uma série temporal, você fez uma diferença entre. A, você fez a primeira diferença de uma série temporal. Ele vai subtrair e você se lembra que perde um valor, né? Porque eu subtrai o posterior pelo atual. Então, primeiro por exemplo, no R do MATLAB, ele simplesmente fica um vetor menor. No Python é diferente, ele mantém o mesmo tamanho, só que no primeiro índice ele vai colocar um NORA NUMBER. Então, quando você faz diferença, por exemplo, é uma coisa que acontece, tá? Posso até mostrar para vocês depois, que der tempo nessa operação. Então, coloquei aqui um NORA tá? Tem outros NORA que que apareceu aqui, ó. Então, o que é que nós fazemos quando eu tenho um conjunto de dados? Eu, eu tento ser mais reservado quando eu uso o termo banco de dados, né? Porque banco de dados é quando eu relaciono várias tabelas e eu tenho um relacionamento entre elas, enfim. Mas vamos chamar de banco de dados. É, e tem dados faltando. O que é que eu faço com isso, então? Então, tem vários métodos úteis é, dentro do Python. Por exemplo, eu tenho um método que é para identificar na Então, bora pegar aqui o DF2. E esse método para identificar esse isna. Aí ele vai dizer, olha, onde não é o noranumber, ele vai chamar de false, e onde é noranumber, ele vai chamar de true. É como você sabe em toda linguagem, tem uma que você encontra true lá, e você dá um índice específico e tal. É, tem um outro comando que eu acho sensacional, esse é muito útil, que é o drop na. Bora colocar o df2.drop. Muito rápido, né, gente? Mas, enfim, é curso de introdutório. Se fosse uma sala de aula... Eu falo, gente, testa aí. Aí o pessoal ia falando e tal. Mas como vocês vão poder ver esse vídeo depois, aí vocês vão poder dar pause e tentar reproduzir aí. Então, df 2 dropNA. O que é que esse comando faz? Lembra, todos os comandos que eu estou mostrando, todas as funções, métodos e propriedades que eu estou mostrando, eu estou mostrando porque eu as considero muito úteis. E normalmente a gente usa bastante. Então, por exemplo, eu quero fazer uma operação num vetor, ou uma operação no data frame, só que essa operação não funciona sob dados faltando. Sei lá, vou pegar um data frame e vou multiplicar com outro, porque é só número. Não vai dar certo, porque tem um nan lá. Então, tem várias maneiras de tratar um, dados que estão faltando. Eu posso interpolar. E uma das coisas que eu posso fazer, eu posso substituir, ou eu posso simplesmente eliminar. O dropNA, ele faz isso. Ele pega todos os registros onde tem é, nan e elimina o registro. Então, repara, olha, que a gente tinha um true no, na, na minha, no meu registro 1, tá? Eu vou usar o dropNA e ele eliminou o registro 1. Ele me mostrou um data frame que não tem dados faltando, tá? Considere isso aqui muito útil, muito prático, tá? Eu também posso... É, tem outro comando, eu falei que você, eu posso eliminar os registros que tem dados faltando. Mas uma coisa que a gente também costuma fazer é preencher aquilo com alguma coisa. Tá? Então eu posso fazer assim, drop do edf2.fill, literalmente preencher. né? Onde tiver neural number, preenche com o que eu vou colocar aqui. Aí eu poderia colocar entre parênteses um comando para interpolar. Pego o anterior com o posterior e interpola. Aqui eu vou ser simples, eu vou colocar 3.0. Pronto, eu vou substituir tudo que está faltando por um número. Aí, olha aí. Ele substitui onde tinha number number por 3.0. Tá? Então, tem vários comandos desses que permitem tratar os dados. Tá? Então, isso é uma coisa muito legal. Assim como tem comandos que eu já mostrei para vocês, que são comandos de visualização. Então, a gente pode, por exemplo... Então, pausa. Me falaram ontem que eu estava falando muito rápido. Mas é porque já são 18 horas, a gente tem 20 minutos está quase acabando, né? Mas eu acho que a gente já foi bacaninha até aqui, né? Dá para ver algumas coisas. Uma coisa que eu acho que dá para ver também é como plotar gráficos diretos aqui. A gente pode plotar, por exemplo, usando os comandos do Matplotlib, usando os comandos do Seaborn, porque vocês já devem ter percebido que eu tenho uma quantidade de métodos, uma quantidade de funções que me permite selecionar um pedaço de uma tabela, por exemplo, eu quero selecionar só uma coluna, eu quero selecionar as linhas de 1 até 4, eu consigo fazer isso e colocar numa variável e trabalhar isso como uma matriz ou contar o um número de variáveis categóricas que eu tenho ali e fazer um gráfico de pizza, por exemplo. Então, eu posso fazer isso tranquilo. Eu posso pegar, colocar numa variável e trabalhar usando uma de plotlib, ou trabalhar usando uma outra biblioteca que você queira. Mas o Pandas já tem muita coisa, já tem muitas funções e métodos que servem justamente para eu plotar, para eu visualizar melhor esses dados. Um exemplo aqui. Ah, eu posso selecionar, pegar a minha íris aqui. Eu, eu tinha uns cinco bancos de dados diferentes que eu queria mostrar, mas acho que não vai dar tempo, é melhor trabalhar com ele mesmo. Então eu posso pegar aqui e selecionar por espécie, não é isso que a gente fez? Species. Da espécie eu vou contar os valores. Né? Valores, counts. Você já lembra o que é que isso faz, né? Isso aqui, ó. Teve alguma coisa errada aqui. É valor, não tem acesso. Aí ele conta quantos tem. Agora, digamos que eu quero fazer um gráfico de barra. Tá? Então eu posso colocar. Tem um método dele que é o plot. E eu posso especificar esse plot. Eu posso dizer que ele é um bar. Olha aí. Tá? Ele fez com a mesma cor, mas eu também posso selecionar cores diferentes, enfim. Eu posso, por exemplo, pegar essa barra e posso colocar essa barra no horizontal. Aí é um pouco mais fácil de visualizar. Seria melhor se eu estivesse usando um banco de dados um pouco mais... Simples, né? Mais elaborado. Deixa eu pegar aqui um outro, vamos estar desbacando. Que dê para enxergar bem. Acho que esse milsa aqui vai ser legal. Bora colocar aqui na minha pasta. Para não dar trabalho. Mas daqui a pouco eu mostro. Ah, o que mais dá para fazer? Eu posso fazer, por exemplo, um gráfico de pizza. Bora copiar esse cara aqui, ó. Colocar uma outra linha aqui. Pai. Aí é claro que eu posso ajeitar onde fica a legenda, né? Eu posso posicionar onde eu quiser. É, aqui a minha, minha legenda não ficou legal. Posso colocar uma legenda, se assim estiver interessado. Tá? Bem tranquilo. Bem tranquilo. Uma outra coisa muito bacana que dá para fazer, nota, eu tô, estou tô mostrando de coisas que dá para fazer com o próprio Pandas, tá? Porque nota que tudo isso que eu estou fazendo aqui, você poderia puxar os dados e colocar no Matplot. Claro que você usaria mais linhas para fazer isso. Então, a ideia do Python sempre é essa. A ideia de trabalhar com métodos e funções é que eu consigo enxugar o tamanho do código. Ao invés de colocar várias linhas seguidas, eu coloco só uma porque ela permite fazer tudo. Tá? E sem encher demais de parâmetros dentro do parêntese, por exemplo. Então, continua legível o código. Tá? Por exemplo, eu posso, dentre esse comando plot, eu posso fazer, por exemplo, um histograma de uma categoria. Então, ao invés de, de fazer por espécie, eu posso fazer pelo sepal width, por exemplo. Cepal... Largura da sepal, por exemplo. E aqui eu coloco o plot e um histograma. Eu quero fazer um histograma só daquela propriedade, daquela, daquela coluna que é a largura da cepa. Né? Olha aí. Está aí meu histograma. Tá? Então, o, o, o Pandas, ele... Claro que, no geral, quando eu programo, eu programo não usando Pandas. Eu prefiro usar as, as funções fora. Mas... Isso aqui, na verdade, é como se fossem comandos exploratórios. Eu posso usar, como eu mostrei antes para vocês, isso aqui em combinação com comandos do Matplotlib, tipo figure, e colocar o plt.show aqui, por exemplo. Ele funciona, eles, eles conversam bem juntos tá? É, e até melhora a qualidade da imagem. Então, você pode continuar fazendo isso, tá? Ou pode simplesmente usar o comando plot dele. Então, se você vai na documentação do Pandas e digita plot, lá vai aparecer uma infinidade de coisa. Agora sim, lista de presença do minicurso. Vai aparecer uma infinidade de coisa que dá para você fazer só em termos de plotagem. Por exemplo, nesse caso do histograma, eu posso, por exemplo, aqui eu não coloquei nada, mas eu posso colocar o número de bins eu quero mostrar, eu quero mostrar, sei lá, 20 ele mostrou 20 bens eu posso, por exemplo porque aqui, ó, não tá com borda, né eu posso querer colocar uma borda add color igual a black ia ser é azul, mas eu ia ficar azul no azul, não ia é ter muita graça olha aí então, tudo isso é na documentação do Pandas, né? Vocês acham que seria uma aula infinita se fosse mostrar cada uma das coisas. Uma coisa que eu vou mostrar aqui vai ficar bem bacaninha, tá? Eu vou fazer aqui, bora ver se dá tempo. Eu posso, por exemplo, fazer os histogramas do mesma, da mesma propriedade, é, só que entre espécies diferentes, por exemplo. Então, bora pegar aqui uma variável A. E eu quero colocar assim, a recebe df ponto, uh, df ponto não, df assim, colchete. Então df ponto, aqui, df ponto species igual, igual, cetosa. Vou fazer um gráfico mais elaborado aqui. Então aqui, ó, eu estou selecionando só as que estão na categoria acetosa, tá? E vou fazer a mesma coisa com uma outra variável. Uma variável B, só que para uma outra espécie. Que é a versicola. Vamos criar uma variável C. Que é para a terceira espécie. Vou fazer aqui a virgínica. Então aqui eu criei essas três variáveis, tá? E no próximo no próximo bloco, não nesse bloco mesmo, eu vou criar aqui uma figura, fig, .lt Vou deixar ele escolher, escolher o tamanho. E dentro dela eu vou querer pegar assim, vou pegar a minha variável a, que é um data frame também, tá? Ponto, bora pegar só o sepal length. Ponto plot. Ponto E eu vou plotar aqui. Eu quero plotar com. Sei lá, com 20 bins. Não é esse aqui, né? Então, 20 bins. E é Ed cola. Igual a black. Vou colocar aqui porque é uma palavra. Então aqui eu vou plotar aquele histograma. Mas eu quero plotar junto a mesma coisa para o B. Né? E plotar junto a mesma coisa para o C. Aí eu vou mostrar Show. Bonitinho, mas olha que bonitinho. Aqui os três histogramas, eu posso colocar uma legenda também, né? A gente pode pegar aqui, bora escrever aqui. Legenda igual, aí eu coloco aqui, a cetosa, a sequência, vírgula. Ah, isso aqui é uma outra forma de fazer legenda. Eu acho que eu mostrei uma forma diferente da outra vez, né? Essa forma aqui também é bacana. Eu usei muito essa forma, porque é a forma mais típica do MATLAB, né? Aí eu venho bem aqui. Depois que eu, que eu ploto, eu posso chamar a legenda. tlt.legend Aqui. Legenda. Olha aí, com legendinha. Eu quero trocar para a esquerda essa legenda. Aí tem um, tem um comando que é assim, lock, que é igual a upper left. Trocou para a esquerda. Bacana, né? Upper right. Aí troca para a direita. Olha aí. Temos aí um comando, um gráfico um pouco mais elaborado. Podemos fazer algo parecido com um gráfico de espalhamento. Acho que eu posso finalizar com esse, né? Então, vamos lá. Gráfico de espalhamento. Mesma coisa. É, vou pegar lá o meu A e vou fazer assim. Deixa eu pegar aqui a mesma coisa. Se pode fazer qualquer análise estatística no Python? Olha, até hoje eu não encontrei uma que eu não conseguisse fazer. Então... Não sei se eu posso responder assim, olha, qualquer, né? Mas olha, todas que eu fiz até hoje, sim. né? Eu, séries temporais, análise exploratória no geral é muito poderoso. Então, acho que até o momento, todas, né? Que, eu, que eu quis, Todas que eu quis fazer, ainda não encontrei uma limitação. É, respondendo a pergunta da Emanuela, viu, gente? Que às vezes eu, eu já respondo sem falar com a pergunta. Ela perguntou se pode fazer qualquer análise estatística no Python. Sim. Até, até onde eu vi hoje dá para fazer, né? Talvez você encontre uma limitação, mas até agora eu não encontrei. Deve ser, né? Porque eles estão em constante desenvolvimento. Então vamos lá. Vou usar um outro plot aqui. Uh, tem um aqui que é bacana, que é o, o scatter. O plot, ao invés de usar o histograma, bora fazer o de espalhamento. Scatter. Então, vamos colocar aqui, no eixo X eu quero colocar CepaWidth, no eixo Y eu quero colocar Cepa width E a gente vai colocar aqui um Label. Eu não vou colocar label nenhum, porque a gente já tem legenda mesmo, né? Então, precisa de label. Então, ó, bora fazer para todos aqui. Então, eu vou fazer o gráfico de espalhamento. Coloquei o X, coloquei o Y. É, se eu não colocar cor nenhuma, ele vai escolher a cor para mim, tá? Tá? Se eu quiser escolher a cor, eu posso colocar o comando color e escolher qual é a cor. Tá? Então, vamos lá. Ah, ele fez as três separadas. Como é que eu faço isso aqui? Eu posso colocar num subplot. Ah, tá. Não, eu tenho que definir o mesmo eixo. Eu tenho que dizer para ele o eixo. Então, tá. Então, eu vou dizer que o A, eu, ele vai... Quando esses comandos fazem gráfico, eles têm uma saída. tem gente não sabe disso. O tem uma saída ele tem uma saída. Que ele retorna para ti quais são os eixos onde você vai trabalhar. Eu vou chamar essa saída de AX. E tá? eu vou dizer que o B tem que ser plotado no mesmo eixo. Deixa eu dar um outro nome ali, que eu vou chamar de eixo. E aqui no B, eu vou dizer para ele que o plot está aí no mesmo eixo, viu? Se fosse no Matplotlib no, no Ciborne, eu não precisava fazer isso, tá? Ele fazia direto. Por que ele não plotou aqui? Eu coloquei o rótulo. Ah, tem que dizer a cor, sim. Então, primeiro é azul. O segundo, ele pintou tudo de azul, né? Vamos colocar aqui de cor. Color, igual, já tem azul, vamos pintar de verde. Então, green. E aqui, eu vou pintar de vermelho. Aí, ó. Um gráfico de espalhamento. Isso daqui é bem bacana, inclusive, para você ver elas em termos de categoria 2 a 2, né? Você percebe que a escetosa, ela tem, ela, ela é bem separável né? Em, em relação às outras categorias, enquanto que a versicola virgínica, não. Elas são misturadonas umas com as outras. Isso é claro, se eu olhar para essas duas propriedades. Inclusive, tem aula disso, é, de aprendizado de máquina, eu cheguei a fazer um grupo de estudo, estudo de mineração de dados ano passado, ano retrasado, aliás. A gente pegou justamente esse exemplo para analisar. Então, bom, gente, eu acho que já deu para ver muita coisa aqui, né? Eu acho que a única coisa que eu não plotei aqui, talvez tenha sido uma série, né? Acho que vale a pena chamar uma série, talvez, para vocês verem como funciona. Então, bora ver aqui. Ah, bora pegar um dfzt. dd.raising. CSV, deixa eu copiar aqui logo do, do, do Explore, então tá aqui, ó, abre aqui, entre aspas, né, time series, Ponto. deixa eu ver uma que é boa aqui. Esse da Austrália aqui, esse da Austrália é legal. Cílios, aqui é barra, né? Acho que estou colocando a barra errada. É, de errado de novo meu finalzinho. Bom, esse meu, isso aqui é uma série, tá? Para vocês não dizerem que eu não mostrei uma série temporal. Aqui os dados. Olha que interessante essa série, ela tem duas colunas, uma está em kilowatt-hora, a outra está em data. Tá? Lembra que eu falei para vocês que às vezes é interessante a gente modificar o índice? Isso realmente é bem útil. Tá? Então, uma coisa que a gente pode fazer é colocar essa coluna data no lugar do índice. Mas eu não gostei muito dessa aqui. Deixa eu pegar. Eu tenho uma mais legal aqui do que essa aqui, porque essa aqui vai ficar meio óbvia demais. Acho que essa Air Passengers é, é melhor. Peraí, que eu acabei abrindo o Excel novo ali. De... Quero abrir aqui. É Essa aqui vai dar um pouco mais de trabalho. Não dá de conta ela se rende do mesmo, jeito, né? Beleza. Então, a primeira coisa a fazer, gente, a gente tem que transformar esse, essa coluna manfa aqui em no tipo de dados é, que eu posso usar, né? Sei lá, tipo de data, né? Tem um que já tem prontinho? A gente tem poucos minutos. Eu vou pegar um já aberto aqui para vocês. Ah, então, tem um, um comando aqui que eu vou mostrar aqui para vocês, que eu posso converter, porque isso aqui, se eu for mostrar ó, o meu dfzt para vocês, de um ponto info, vocês vão ver que a coluna tempo, aqui, que é a coluna mão, que é a data, ela está no formato objeto. Tem um formato no Python, que é o formato data, que é bem mais interessante. Então, eu posso converter esse formato... A gente tava para falar uma aula inteira só sobre formato data, que tanta coisa dá para fazer. E converter para o formato de tempo, né, de data e hora. Aí ele converteu para o formato data e hora, então agora a minha, minha série ela já está no formato data e hora, mas ainda ela é uma coluna comum. Eu quero colocar no lugar dos índices, as datas como sendo o meu índice, porque na hora que eu for plotar, ele já vai plotar bonitinho com o meu eixo nas datas. Então tem um outro comando que é esse aqui, o set index. Vou mostrar aqui para vocês. SetIndex. Aqui no caso a coluna Month, né? O que, é que eu tô pedindo aqui? Olha, converta a coluna Month para um índice. Tá? Eu vou converter e vou mostrar como fica depois a minha data series, tá? Olha aí. Ele converteu. Agora, o meu índice passou que era uma coluna. Eu peguei a coluna e coloquei no lugar do índice. Só antes que me perguntem, dá para fazer isso no data frame também, tá? Aquele de alunos que a gente vinha transformando, trabalhando... Se tivesse lá uma coluna CPF, eu quisesse transformar ela no índice, poderia. Tá? Qual é a vantagem de fazer isso? Porque aí as coisas ficam mais fáceis. Então, por exemplo, eu quero... O, o, o Pandas já tem todos os métodos né, funcionando em torno dele. Então, vamos aqui chamar uma figura, plt.figure, o formato que ele quiser, e eu vou plotar esses dados. Aí eu não preciso informar para ele quem é o X, quem é o Y. Porque se é um data frame e é uma série, ele naturalmente vai pegar os valores e vai plotar em, em cima do índice. Uma coisa que é bacana é que se eu tivesse duas colunas, é, né, uma data frame, por exemplo, tenho duas colunas numéricas e tenho meu índice lá. Ele ia plotar, se eu colocasse só assim, sem especificar qual a coluna, ele ia plotar as duas colunas. Então vamos lá. Vamos plotar esse cara aqui, simples, e colocar um plt.show. Eu errei aqui. plt.figure. Ah, tá, gente, eu não coloquei o comando, né? Assim também não dá. Então, vamos lá. Plot. Aí, ó, a nossa série dá para fazer um zilhão de coisas com séries, eu posso, sei lá, posso fazer... Bora importar aqui, para vocês terem uma noção dos status models, né? Uma coisa que dá para fazer. Deixa eu ver aqui. Eu posso tirar a média dele, eu posso rolar, eu posso criar o role winters interest, eu posso... Gente, é tanta coisa que eu não sei nem por onde começar. Seriamente. Até porque já são 6h20 e o próximo curso vai acabar. Mas, de qualquer maneira, o conteúdo básico aqui, eu já acabei, né? É, depois disso, eu teria que trabalhar já coisas específicas de séries, como, por exemplo, eu poderia quebrar em várias janelinhas e fazer um box plot de cada janela e mostrar que a, que a variância vai aumentando, né Ou que a variabilidade vai aumentando. Então, gente, o que eu espero, né? finalizando aqui o curso, que são 6h20, é que vocês viram que é divertido, né? E pra gente aprender a programar, em qualquer linguagem que seja, né? se você sabe lógica, você aprende o R, aprende o Python, aprende o que tiver que aprender. É uma questão de se divertindo. Olha, eu quero fazer tal coisa. Aí você começa aí ir fuçando, pegando as coisas que foram explicadas aqui, que elas são um, um pontapé inicial, né? Para você começar a trabalhar. E aí você vai procurando, né? acrescentando mais, colocando mais coisas. Então, você vai ver que dá para plotar, dá para você calcular médias móveis, dá para você calcular a integral desse negócio aqui. Então, você pode fazer o que você quiser. Você pode calcular um modelo Arima para isso, você pode pegar a série de dados lá e usar PCA, por exemplo, para calcular os componentes principais. Então, a verdade é que dá para fazer muita coisa e eu espero que com essas aulas eu tenha pelo menos despertado um pouco do interesse nessa linguagem tão interessante e tão útil no mercado que é hoje no Python. Naturalmente que quatro dias de aula não dá para explicar tudo, mas eu espero que tenha ajudado vocês, pelo menos, a se interessarem mais pela linguagem, tá? Então, agradeço né, a visualização de todos. Ainda temos 50 no início, no final, né? A gente começou até que ficou mais da metade até o final. Então, agradeço a todos. E se precisar, quem for meu aluno pode tirar perguntas aí sempre, né? Tá? Então... Amanhã, não. A Ângela perguntou se amanhã vai ter. Não, amanhã não vai ter. Ah, o curso termina hoje. tá? Ah, não, Andreia. Se tivesse mais um dia, eu mostraria componentes principais, eu mostraria, sei lá, botava uma rede neural aqui. tá? Mas vai ficar para outra. Amanhã nós não teremos aula. Amanhã, inclusive, os cursos todos não vão ter, né? Porque amanhã vai ser basicamente série de palestras. Vai ter a mesa redonda... Então, não teremos curso de Python. Tá? Pretendo fazer um novo lá para o final do ano, mais aplicado, tá? com um pouco mais de tempo e mais calma. Por hora, ficamos por aqui. Então, até a próxima, gente. Tchauzinho. E a gente se vê aí, quem sabe, pelas matérias da vida, ou qualquer coisa, procura lá o meu e-mail, vinicius.fpa.br, né? para trocar ideia, mandar artigo, essas coisas assim. Até a próxima, gente.